Olá, aqui é o Bruno Pérez e hoje a gente vai falar sobre KPIs, KPIs indicadores-chave de performance. Mas o que é isso? Solta a vinheta, malcolinha? Indicadores-chave de performance. KPIs, KPIs, vem do inglês de Key Performance Indicator. O que é isso? Para que serve? Por que isso é importante? Bem, aqui no Guia de Marketing a gente já falou como você fazer um planejamento de marketing. A gente falou como você estabelecer objetivos e metas e por que isso é importante para o seu negócio. A gente falou sobre benchmarking sobre você analisar os seus concorrentes e como fazer isso. Você pode encontrar todos aqui no card, aqui em cima, aqui no card. Você vai encontrar os outros vídeos. E você precisa entender que marketing é muito mais que apenas postar algo no Instagram, postar algo no Facebook, ou só ter um blog, ou conversar com o seu cliente e fazer um pós-venda no WhatsApp. O que é marketing digital é muito mais que isso: é tudo isso, isso também. Mas principalmente marketing digital é estratégia, é planejamento. Você precisa entender o que você vai fazer passo a passo, para atingir os seus objetivos. A gente falou isso nos outros vídeos. E aí eu te pergunto, como você sabe que você está indo para o caminho certo? Como você sabe que o que você está fazendo, está te trazendo o objetivo que você precisa para crescer, para alavancar os seus resultados? Como você vai saber isso? Através de indicadores. E existem vários indicadores. Então, a sigla KPI ou KPI ou indicadores chave de performance vem de você escolher indicadores principais, indicadores chave, que vão indicar se você está indo bem ou mal na busca por seus objetivos. E Bruno, quais é, indicadores eu devo escolher? Bom, existem vários indicadores no marketing digital e depende do negócio que você está, do produto que você vende, do serviço, do nicho e dos seus principais objetivos... Vai depender quais KPIs, quais indicadores são mais aconselhados para que você analise. Certo? Eu vou dar um exemplo. Lembrando, por isso que é importante você ter visto os outros vídeos, ou pelo menos entender o que a gente está falando, porque você tem que ter um objetivo, tem que ter um planejamento, para você saber onde você vai chegar. Se você não tem isso, as pessoas acreditam que às vezes contabilizar apenas o número de likes... É um bom indicador de performance. Mas isso sozinho não diz nada. Ah, eu tive 30 curtidas na minha foto. E na sua estratégia isso indica o que pra você? Vou dar um exemplo. Eu tive um projeto alguns anos atrás, era um site de conteúdo, era um conteúdo voltado para um público um pouco mais masculino, óbvio que era mesclado, mas a gente tinha em torno de 80% um público homens, é um público que é de 19 até uns 35 anos. A gente falava sobre cerveja, sobre sexo, sobre vinho, sobre culinária, sobre viagens e mais uma série de coisas, quadrinhos, jogos, RPG, tinha comédia, tinha muita coisa. E era um site chamado Multomácio. Eu acho que ele não está mais no ar. Ele existiu de 2010 a 2015. E no auge dele, a gente tinha mais de um milhão de acessos por mês. Então, se você que está do outro lado assistindo fez parte do Montiomate ou de alguma forma entrou e acessou no Montiomate, foi em algum dos nossos eventos, alguma das nossas feiras, interagiu com alguns dos nossos vídeos, deixe um comentário aqui. Você que fez parte do time, trabalhou com a gente, deixe seu comentário para gente matar a saudade. Certo? brincadeiras à parte a gente tinha esse site e o que a gente fazia a gente produzia conteúdo a gente fazia resenha a gente fazia uma série de coisas e ali qual era o nosso principal objetivo aumento de audiência a gente precisava ter muitas visitas, muitas sessões. A gente precisava ter muita gente dentro do site. Para quê? Para atrair anunciantes. Pessoas para patrocinar os nossos eventos, os nossos programas, pessoas para anunciarem em nosso site. Existem vários formatos de anúncio, a gente vai falar disso bem mais para frente. Lá no guia também tá bem lá na frente isso. Mas é, a gente precisa ter muita visita ali. Então esse era o nosso principal KPI, nosso principal indicador-chave de performance. A gente procurava entender. Quantas visitas a gente tinha por mês e se isso estava crescendo. Essa a gente pode considerar que era o nosso KPI primário, nosso indicador primário de performance. A visita caía, a gente tinha que analisar, para tudo, vamos ver o que está acontecendo, vamos ajustar isso. Para tudo que eu digo, é você não para as operações, você para para sentar e analisar o que está acontecendo. Então entenda que existem muitas KPIs, então você pode dividir as análises do seu negócio em KPIs primárias, KPIs secundárias e talvez KPIs práticos, KPIs que você vai olhar todos os dias. Essas KPIs primárias são as mais importantes, às vezes elas são as mais importantes para os seus diretores, são as mais importantes para quem está num olhar macro do negócio. Então número de vendas, número de clientes fechados às vezes o número de leads captados, depende muito do seu negócio. Naquele exemplo do Multicomachio era quantas visitas a gente tinha por mês. E claro, quantos novos patrocinadores a gente fechava por mês. É Uma coisa estava associada à outra. Quanto mais visitas, melhor o meu Media Kit, ali melhor a proposta que eu podia fazer para as agências, para os portais, para os patrocinadores. Mas é claro que isso tem uma série de outros indicadores. Eu preciso entender... Quais páginas estão tendo mais visitas? Quais canais de tráfego estão trazendo mais visitas? Quais estratégias estão funcionando mais? Para entender quais colunas estavam trazendo mais visita? Qual tema estava trazendo mais visita? Para a gente trabalhar aquilo e melhorar o indicador número um, o indicador primário. Então, os indicadores secundários são mais para você, para o seu time, para você entender quais pontos da sua estratégia estão de fato. Ajudando você a atingir os seus objetivos. E existem os KPIs mais práticos, que são aqueles do dia a dia. Você entender taxa de rejeição da sua página, você entender quantas reclamações você está tendo, você entender, é, aí talvez os likes, as curtidas, você entender quais vídeos estão sendo mais vistos. Por quê? Porque isso vai te ajudar a fazer um acompanhamento diário do seu negócio, para assim analisar melhor as KPIs secundárias e, e entender como melhorar as KPIs primárias. Certo? Esse foi o nosso vídeo sobre KPIs, sobre indicadores-chave de performance. Esse foi mais um guia de marketing, espero que esse conteúdo esteja ajudando você a entender um pouco mais o marketing digital para alavancar os seus resultados. Aqui do lado você vai poder acompanhar os vídeos anteriores e aqui você pode se inscrever no canal. Se você está gostando desse conteúdo, dá um joinha, porque é importante. Vou falar disso mais para frente, porque o YouTube ajuda a gente a mostrar mais esse conteúdo, ajuda a gente a entender que esse conteúdo está agradando de alguma forma. Eu sou o Bruno Pérez e até a próxima. Obrigado.